Meu nome é Lúcia Maria de Pre, eu sou professora pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Tenho a minha formação inicial na área de saúde, eu sou sanitarista, sou especialista em gestão e saúde. Fiz meu mestrado e doutorado na interseção saúde e educação. Meu mestrado é em Tecnologias Educacionais nas Ciências da Saúde e meu doutorado é em Educação em Ciências e Saúde. A minha trajetória profissional ela é muito pautada por essa interseção saúde-educação. Né? Desde o início da minha formação, eu percebi que eu queria trabalhar com é, formação, né? contribuir para a formação dos profissionais de saúde. Né? Então. Em trabalhando na Escola Nacional de Saúde Pública, eu comecei, tanto na vida acadêmica como na profissional, a tentar percorrer esse objetivo. Né? É, coordenei durante 14 anos a, o, o, a Educação à Distância da Fiocruz é, e atualmente sou vice-diretora de ensino da própria Escola Nacional de Saúde Pública, que envolve ensino presencial à distância, níveis de mestrado e doutorado e especialização.